Por que que fachada trinca? Qual o problema das obras de steel frame? Eu vou te falar agora. 90% das patologias, dos problemas que a gente tem numa obra steel frame, acontecem na fachada. Agora você sabe por que isso acontece? Eu vou estar te explicando nesse momento. Toda obra de steel frame, ela trabalha, ela foi feita para trabalhar. Ela é uma estrutura articulada. E a gente também, no Brasil, Trabalha muito com placa cimentícia. Placa cimentícia é uma placa mais rígida, que tem a questão de absorver água, trabalha termicamente. Então ela automaticamente precisa de quê? Junta de dilatação entre as placas, que normalmente são juntas de 3 milímetros, e também uma junta sistêmica. Essa junta sistêmica Normalmente você precisa de 6 em 6 metros, ou então a partir de 36 metros quadrados de tamanho de pano. O que, que você precisa tomar cuidado? Que muitas pessoas não tomam. Ah, Helena, eu coloquei a junta sistêmica e eu coloquei a junta entre a placa. E mesmo assim deu problema. Deu, você sabe por quê? Nas juntas sistêmicas, principalmente, a gente trabalha com silicone. E o silicone tem um tempo de vida útil que demanda uma certa manutenção. E eu agora eu vou estar falando com você exatamente sobre as manutenções que a gente precisa. Não só na fachada, mas também em todo o restante da nossa estrutura de steel frame ou da nossa obra completa da construção. Vamos lá. Então, para você ter ideia, o silicone ele tem a vida útil de 5 anos, ou seja, de 5 em 5 anos você precisa ir lá e verificar se ele tá grudadinho, vedando, bonitinho. E se ele não tiver, se tiver alguma fresta? Aquele local pode ser um local de infiltração de água. Então o que você tem que fazer? Tirar o silicone, passar um primer e aplicar um novo silicone aquele local específico você não precisa literalmente arrancar tudo mas aquele local que não tá mais com a aderência com a qualidade você precisa fazer aquela verificação entendeu a primeira dica que eu tô te dando de manutenção para você ter uma obra de steel frame 100% segunda dica de manutenção que poucas pessoas sabem o steel frame né é revestido de zinco e o zinco tem aquela reação químicazinha chata com cimento Helena! A minha obra, eu sempre protejo o perfil. Mas você tem que entender. Com a umidade, com a questão da capilaridade subir, você em algum dependendo do material, você mesmo assim, pode ser que aconteça que você tenha contato do zinco com o cimento. Então, locais como piso, encontro da estrutura de steel frame com alguma construção existente, você precisa sempre estar verificando se existem pontos de corrosão. O ideal é que essa verificação seja feita de 7 em 7 anos. Então, se você quer uma obra de steel frame que dure muito tempo e que não tenha problema de corrosão, você vai pegar esses pontos e vai de 7 em 7 anos, pelo menos, tirar alguns pontos de verificação. Faz uns buraquinhos, verifica, depois pode fechar, não tem problema nenhum. Mas você precisa ver se está tendo algum processo de corrosão na sua estrutura e precisa parar esse, essa corrosão antes que ela se espalhe para, para todo o restante da estrutura. E por último, a nossa terceira dica que eu estou te dando, que é Batata para manutenção. Você sempre precisa dar uma olhada naqueles pontos que tem instalações. Seja instalação hidráulica, ok? Ou até instalação de gás ou de ar-condicionado, que tem aquele tubo de ferro, ou de alumínio ou de cobre. Você precisa sempre dar uma olhada. Por quê? Essas tubulações, normalmente, elas vibram. Água quando passa no tubo, vibra. Esgoto quando passa no tubo, vibra. Gás quando passa no tubo, vibra. Isso pode gerar algum ponto de contato com o nosso perfil. E fica aquele contato batendo, né? E o que que pode ter esse contato? Se você trabalha com perfil de ferro, cobre alumínio, etc., pode acabar dando algum problema entre o aço do steel frame e o aço da tubulação. Ou então, se você tem a tubulação de PVC e fica o tubo naquele furinho de serviço, né, batendo direto, esse tubo pode começar a dar vazamento, porque o PVC começa a desgastar quando entra em contato com aço. E aí você vai começar a ver manchas na sua parede. Muito provavelmente vai acontecer pelo contato da instalação no perfil, seja com filtração, seja com algum tipo de corrosão ou reação química. Então sempre fica de olho. Se você vê alguma mancha nas placas perto de local que tem instalação, pode ser alguma coisa que está acontecendo entre o tubo e a estrutura. Essas três dicas são fundamentais para você ter uma estrutura, para você ter uma obra que vai durar muitos e muitos anos. E se você está com uma obra? Tem menos de 5 anos, menos de 7 anos e já tem alguns probleminhas, eu vou te dar uma dica que pode ter sido algum erro de montagem e você, que é especialista, tem que ficar de olho para não cometer esses erros. E se eles acontecerem, você consertar. Quais são esses principais erros que a gente encontra? Juntas de dilatação entre as placas, igual eu falei da cementícia, quando você não bota a junta de dilatação de 3 milímetros, ou aquela junta de dilatação sistêmica, a amarração na fixação das placas. Quando a gente tem as placas, a gente tem que descasar as juntas dela, fazendo aquele desenho de tijolinho. Então é sempre importante você fazer as placas amarradas. E o que, que vai acontecer quando você não trabalha com as placas amarradas? Você vai ter trincas, você vai ter probabilidade de ter uma superfície com trincas. Não vamos deixar isso acontecer. E por último, algo que muita pessoa erra, mas no fundo, erra sem querer, de preguiça. A gente tem vários tipos de parafuso para estar tá trabalhando no steel frame. A gente tem o parafuso pretinho, prateadinho, amarelinho, cabeça é, trombeta, cabeça chata, cabeça panela. E você fala cara, é muito parafuso. E aí as pessoas saem misturando os parafusos. E utiliza o parafuso fosfatizado, onde tinha que ser parafuso zincado. Tudo isso, depois de um tempo, dá problema também. Então, fica de olho durante a sua obra e sempre preste atenção. Esse parafuso que tá aqui é o parafuso certo ou eu tinha que estar tá usando algum outro? E agora, para finalizar, chave de ouro. Aquela dica matadora para você que quer construir uma obra que vai durar muitos e muitos anos e que melhor, eu não preciso gastar dinheiro com manutenção, tenho que fazer todas essas vistorias. Sabe o que você tem que fazer? Seguir todos os procedimentos que os fabricantes e fornecedores fazem. Seguir o passo a passo, tempo de cura, etapa de instalação, sequência de execução. Você seguindo tudo isso, você pode ter certeza. Você vai ter uma obra que vai durar muito, mas muito, mas muito mais tempo do que você está imaginando. E que você vai ter muito, muito, mas muito menos tempo. Vai ter muito, mas muito menos dor de cabeça com manutenção do que você tá imaginando. Simples, viu? É só você seguir o que tá orientado by the book, literalmente. Agora, aproveita e me conta. Qual foi o maior problema que você já viu? Ou você já teve em uma obra de steel frame ou de drywall que você acredita que ela foi mal executada ou que não prestaram atenção em todos os detalhes igual deveriam? Me conta aqui embaixo nos comentários, mas eu quero escutar de você. Qual foi o maior erro que você já viu na sua vida? Beijinhos. Tchau, tchau.